sem cabeça até mesmo amanhã custa a perceber é como se alguém me decepasse a cabeça à meio da noite e as horas se enganassem à volta do meu pescoço é fácil retratar uma degulação poética em tempos de barbárie tecnológica afinal acordei no meio de gente ainda com cabeça e eu sou aquele avô que os mídias sempre ensinam desgraçados dos tais, vestidos de amarelo para melhor serem vistos, com a faca viva encostada à garganta. Comecei com a manhã imprecisa, meio cego, a procurar um verso meu no meio da bruma, com a delicada, nervosa faca de papel. O mundo é um globo de gente ajoelhada, de cabeças suspensas. E eu, ao sair só do sono, decapito o poema saudação a Melo Neto com golpe baixo em dialética não está certo seu poeta ter os limites parados como o pau de uma fronteira pois acho artificial pô da pedra natural no corpo andante dos gados. Não é que não compreenda suas louváveis maneiras, Seus deuses de telescópio, Suas ninfas de estalactite. Só lhe peço, é dinamite Para colocar nas pedreiras. Você faz bem em puxar a rosa e a touca das liras. Rouba a roupa das mentiras Que os vates põem na boca. Seu incessante do seco, Mais a essência do seco, seu rijo e duro de coisinha, Mais ínfima ou reduzidinha. Depois, seu grande, seu bruto Substância namoradora, De uma acre e formal senhora, Irradiada de um fruto, Ou melhor, de certos frutos. Mas não está certo seu seco, não prenda assim os limites No pescoço das essências. Guarde essas paciências para os vates supraditos. Ponha os limites a andar nessa leal confusão, que as coisas são e não são, consoante o seu somar, quem diz somar, diz soar. Você conhece o Zenão? Se não, onde dá parar? Como falava ele ao pequeno almoço, quando abria o verso sobre a onda que nunca rebentava? Riscava o coração com aparos de prata e num êxtase diário subia ao sótão das palavras a perguntar por Deus? Qual a distância entre a criatura e esse muro indiscreto de suor e sonhos, esse labor de mãos sujas de tinta, essa estrada de nada e de madeira, esse quadro infantil retido na sanita, esse cuco soturno que afinal é um logro, esses passos perdidos na flanela do tempo, a pequena sílaba que descia do queixo num líquido sabor a marzia esses... Gestos de enfado e paciência que ajudam a memória a subir ao palco, esse pulso cortado pela lâmina de barba por fazer e é preciso chegar cedo ao concerto. O gato dorme no colo. O cão sabe de cor um soneto dianteiro. A rodilha das mãos espremida, em desespero de causa. A carne sempre à espera de um mais discreto nos sons, no sangue, na exposição das entranhas. Chegou o intervalo e a história não acaba. Acabou o poema e a vida não chega. os amigos. Vamos vendo os amigos cada vez mais longe, muitas vezes de costas, a sacudir o espaço dos seus tempos como se entrassem no mundo pela primeira vez. São pequenas formações quase desumanas, que às vezes se reconhecem, disformes, quase sempre sós e aos pés, oculto de todos, corre um rio. Um rio que nos vai confundindo a vida e a memória que percorre os lugares do júbilo como uma água aflita e sem regresso. Quando os olho por dentro, no começo da tarde, os amigos cintilam como corpos estranhos. Entre os nossos desastres, bebemos o anoitecer e adormeceríamos juntos, se soubéssemos. Sempre agarrado aos dias Com o andar do tempo Tudo passa a ser um enigma A idade é uma senhora meio amarrotada A lembrar os jornais E a trocar as linhas todas as manhãs Acabaram-se de vez as teorias Sobre a voz do silêncio É outra a filosofia dos ruídos do corpo Quem não arrebanhou as metáforas Para o inverno da vida Aquece quando aquece a língua E arde no frio os dias são muito mais altos, parecem olhar por cima às gargalhadas. Os cães mais impacientes, mais cínicos, o meu que não existe, aprendeu a ralhar e já não ladra. Quer ser o meu compadre. E é isto, um cómico forçado. Nunca pensei fazer poemas destes tão naturalistas. Andei a reler o Campos, mas não sei subir à sua metafísica. O homem estragou de vez a vida a muita gente. O Eugênio é que dizia: Com pessoa só de costas voltadas. Altas torres, altas torres, outros clamarão depois de mim. De névoa, de ouro, de pedacinhos de osso que irão desenterrar das águas dos naufrágios, do mais negro dos negros, dos seus poços de luto no fundo do coração. Uma torre bastava sustentada no corpo, uma vara de sangue compacta no seu ímpeto, surgida da gravidade da alma. Se a juventude é esboço de uma forma altiva, os meus versos moldei-os sob o perfil da águia, solene, antes do voo. A pedra tem razão, sem luzes, brilhos, lágrimas. Não se forma nos véus ínvios da dúvida, não se enrola no fumo traiçoeiro do mundo vário, da turbostile que sempre desfalece, como a areia e a água num sonho embevecidas. De pé, ao alto erguido o olhar e a consciência aberta ao infinito, meu corpo nu da treva, polido pelo vento austero das ideias, assim visto de longe, é a chaga mais dura de uma torre, erma num campo liso, onde pasta a vida. Os resíduos do campo É o oco interior de alguns quintais O bailado surdo E brusco das asas da galinha A caleira podre Aonde chora um pingo, o derradeiro É um mundo minúsculo Dos canteiros A vida nos degraus da planta A cesta de uma gata Que por acaso insiste em ser novel É este chão cinzento A carne entumecida Das paredes as espinhas ruinidas do que foi um peixe. É as armas toscas de matar o tempo. Colheres, comida, insetos que tentam, ao menos, um mundo irrequieto. É a noite que tem as mãos suspensas sobre um alidar, onde boia é o dia pequeno de todas as crianças. Em certas casas constroem-se filhos. A música suave do que se ouve nas camas. Resíduos da canção, a única, que este povo ainda sabe e canta. Um boi bate nas pedras, o sapateiro na sola e a mulher no filho. Mas todos estão batendo no silêncio.